o IPVA dá bastante diferença dependendo do estado que você mora, tá? Aqui no meu estado, eu moro no estado de São Paulo é, é divisa com Minas aqui, é bem pertinho de, de Minas mas aqui o IPVA de moto é 2% do valor da moto, tá? É o seguinte, já chegou o IPVA da moto, eu acabei parcelando o IPVA aqui no estado de São Paulo você consegue parcelar em até Cinco vezes, dependendo do valor Minha moto não consegui parcelar em cinco Mas eu vou explicar para você o porquê, tá? Então é o seguinte, família É janeirão É época de pagar IPVA Infelizmente, para quem tem veículo Tanto moto, quanto carro, caminhão Qualquer tipo de veículo É obrigatório pagar IPVA Não tem como fugir E é o seguinte Eu consultei o IPVA da minha moto Tá? 1 de janeiro já estava disponível já no site do DETRAN E... Família Tá caro Não tem como falar que tá barato Porque não tá Deixa eu desligar o alarme aqui Então O que aconteceu O IPV da minha moto Vou mostrar a imagem para vocês aí na tela Tinha duas formas de pagamento Ou pagar a vista com desconto Que é um desconto que eu acho muito pequeno para quem pagar à vista, eu acho que o desconto poderia deveria ser maior, tá? Porque se dá tá pagar na vista, deveria ter uns 5, 10% de desconto, mas o desconto é bem pouquinho. É 3% apenas. Então eu resolvi pagar parcelado. É, o valor à vista do seguro. Do seguro não. Do IPVA da Titan 2022 O meu saiu 300 e 14 à vista, tá? Mas eu não paguei à vista, ou eu podia parcelar em quatro vezes. Como o valor é baixo, não é um valor alto. Para quem tem carro, por exemplo, o valor é muito maior, muito. O valor do IPVA do meu carro é praticamente 10 vezes o valor do IPVA da minha moto. Pra você tem uma ideia como que é? É difícil viver no Brasilzão, né? Brasilzão dos impostos. Então, é difícil de manter. Então, eu parcelei o IPVA da minha moto. P.V. da minha moto, parcelei ele em quatro vezes Poderia ter a opção de parcelar em menos Mas eu só tinha a opção lá para parcelar ou à vista ou em quatro Então eu preferi mesmo pagar em quatro vezes Ficou quatro vezes de 80 reais. Família, quatro vezes de 80 reais. é o valor total de R$323,00 Que é o que eu tô pagando no P.V. dessa moto aqui É caro, não é barato, tá? Por ser uma moto 160 cilindradas Uma moto Popular, entre aspas Que já hoje em dia já não está tão popular Popular assim, né? pelo valor caro Mas deveria ter aquela isenção de PVA Imagina se tivesse Já seria mais 324 reais No meu bolso, né Que eu poderia gastar com outras coisas Por exemplo, com manutenção da moto Entre seta Então Eu paguei o IPVA da minha moto em quatro vezes tá é consulta o IPVA lá no site do Detran tá você pode consultar também como eu fiz eu consulto diretamente no aplicativo do banco é dá uma consulta, consultada no aplicativo do banco que você tem Lá você deve encontrar uma parte escrito Detran, alguma coisa assim, veículos. E por lá você consegue fazer o pagamento, tá? Sem sair de casa. Então foi dessa forma que eu fiz. Consultei o, o aplicativo meu do Itaú, tá? É, depois consultado apareceu os débitos. E eu paguei pelo próprio site, pelo próprio app do Itaú, pra não sair de casa. Mas tem como você também gerar boleto, pagar em lotérica tem como tem outras formas de pagamento também é mais fácil pelo aplicativo né você paga aí no conforto da sua casa só pelo aplicativo sem estresse ele já debita o valor direto da sua conta beleza família esse foi o vídeo de hoje eu queria aí passar para vocês quanto que eu vou pagar de IPVA da minha moto e quero que você conta para mim quanto que é o IPVA da sua moto comenta aí quanto que é o IPVA e deixa o modelo da moto também, tá? Pra eu saber, porque tem gente que tem vários, vários tipos de modelo de moto, né? Então comenta aí o, o valor e o modelo da sua moto. Fechou? Esse é um vídeo tão rápido. Não parou de chover hoje. Ficou chovendo o dia inteiro. Só agora. Agora já é 6h05. Já vou meter marcha pra casa. Pra editar o vídeozão e já lançar hoje pra vocês. Daqui a pouco. Tamo junto aí. Deixa o like. É nóis.